Fala, player! Beleza? Willzer aqui. Player, já estou jogando o jogo Returnal, o primeiro exclusivo de Playstation 5. Vou trazer mais gameplays, vou trazer também dicas, beleza? E um review do jogo. Mas nesse vídeo aqui eu vou trazer pra você como que foi enfrentar o primeiro chefe do jogo, tá? Eu joguei por uma hora e meia praticamente, coletando o máximo de itens possível. E você vai ver como que é esse boss aí, beleza? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho também pra dar uma ajuda pra gente, beleza? Então segue o vídeo aí pra você ver como que é esse boss. Vamos lá? Vocês que fiquem aí mano, vocês que fique aí, eu vou lá agora pra tentar, acho que agora é o chefão mesmo hein, acho que agora é o chefão mesmo cara, hum. ah tem até um esquema aqui ó, como eu tinha visto, o que, que é isso, não tenho pressionado pra analisar a esfera, Chances ah, chance de inimigos largarem resina ao morrer, duração 30, desativa todas as torres, ah, não tem nada demais, né, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui, nossa, velho, trancada sete chaves, velho, hein, a fonte de energia está além disso, talvez esteja relacionada com a sombra branca. Ah, os caras vai me dar uma pistola pra enfrentar o um chefe, velho. Se, se é que for o chefe, né? Ué. Onde que eu tenho que ir? Ah, velho, tem alguma coisa estranha. Os caras não fizeram a gente dar esse rolê todo. Esse rolê todo, todo, todo pra... Ter que cair aqui embaixo e morrer, mano. Será que é isso, player? Ah, que seja. Ih, mano. É isso mesmo. Caraca, velho. Mano. Caraca, velho Ah, não, não, não Os cara, cara já tá me arregaçando É o... Caraca, ele não... Ai, sorte Que zica, mano Ai, caraca, mano. Como não dá pra desviar? Caraca, velho. Mano, ele tem três vidas agora que eu vi. O desgançado tem três vidas, velho. Caraca, mano. Como que eu vou passar esse cara? Já foi uma, já foi uma. Mas, puta, tem três, tem mais duas ainda. Caraca, velho. Ai, caraca. Sai, um Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Ah mano, você tá não, não você tá desgraçado, filho da mãe. Mano, esse cara é o um ciclope mano, é o que esse cara é. Corre corre corre desgraçado. Sai. O. Oh, oh. Não, não, não, não. Ai. Caraca, velho. Não, ainda tem uma vida? Não acredito? Ah, não, vacilei. Caraca, vacilei. Nossa, caguei aqui, mano. Agora ele vem bater. Oh -oh. Vamos descobrir os padrões deles aqui. Não! Ai! Putz, se eu conseguir abaixar? Caraca, velho! Cara, consegui. Mais uma vida só. Ai, não. O controle escapou da mão, velho. Ah, velho. Mudou o padrão. O que, que é isso? Isso aqui é um save... Ah, é um save game, velho. Boa, boa. Player, cara, é isso aí, agradeço aí vocês pela companhia, o jogo tá bem frenético, muito bom, espero que vocês tenham curtido a gameplay aí, eu vou ficando por aqui, se você é novo, né, no canal no YouTube, se inscreva lá, canal City Games, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui!